Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vocês pensam que Fëanor ficou conhecido apenas pelas Silmarils? Pois hoje nós veremos que obras e invenções que ele fez. Como nós vimos no domingo passado, Fëanor foi um grande artífice, erudito e guerreiro. Mas antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, já dá o like aqui, deixa a sua curtida aqui embaixo, quem está chegando agora clique no botão de se inscrever, e também clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o TT a crescer no algoritmo do YouTube. O vídeo de hoje é dedicado a todas aquelas pessoas que eu já citei lá no TT número 255 que foi sobre a casa de Fëanor. Não deixe de conferir esse TT, pois ele fala do lado mais pessoal e familiar do Elfo. Quando falamos que Fëanor era um erudito, é porque ele realmente foi um grande mestre das tradições dos Elfos. Ele foi um dos Lambengolmor, como nós vimos lá no TT número 217. Na verdade, foi em sua primeira juventude que Fëanor se dedicou aos estudos linguísticos e a pesquisas. A ele é creditada pela tradição a fundação da Escola dos Lambengolmor, os mestres da tradição que levaram adiante sua obra. Fëanor foi o inventor dos Tenguar, que em Quenya significa Letras. Também chamado de alfabeto Fenoriano, é um sistema de escrita que foi utilizado por muitas línguas. Possivelmente foi o mais proeminente sistema de escrita em Arda, tendo sido utilizado por uma grande variedade de raças ao longo das eras. O Tengor foi inventado por Fëanor em 1250 dos Anos das Árvores, influenciado pelo Sarat, o alfabeto de Rúmil. O Tengor foi construído como um alfabeto fonético genérico e com arranjos especiais de forma que ele se encaixasse com as características de todas as línguas de Valinor. Quando os Noldor se rebelaram e foram para a Terra-média, eles adaptaram seu sistema de escrita para as novas línguas que eles aprenderam. Daí nasceu o Tenguar no Modo Beleriand. Podemos ver um exemplo desse estilo no Portão Oeste de Moria. E possivelmente esse estilo ainda era usado em Valfenda na Terceira Era. Mas também na Terceira Era havia um uso geral que podia ser aplicado a uma enorme variedade de línguas, desde o Quenya, o Sindarin, ao o que era o idioma comum, sobre o qual nós já falamos lá no TT número 207. É esse modo que aparece na inscrição do Um Anel, a qual Isildur comentou que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 pedras preciosas maiores e mais brilhantes do que aquelas pedras naturais vindas da Terra. As primeiras pedras que ele criou eram brancas e sem cor, mas quando expostas à luz das estrelas, brilhavam com raios azuis e prateados. Ele fez também cristais nos quais era possível enxergar coisas distantes, em tamanho pequeno mas com nitidez, como se fossem os olhos das águias de Manwë. Como vimos no primeiro vídeo sobre Fëanor, o seu mestre no trabalho com a pedra e o metal foi seu sogro Martan, o pai de Nerdanel, que tinha sido aluno do próprio Aulër. Houve um tempo posterior em que Melkor afirmou que Fëanor tinha aprendido algumas artes em segredo com ele, e que havia sido instruído por ele quando realizou as suas maiores obras. Mas tudo isso era mentira, pois Fëanor jamais conversou com Morgoth ou aceitou seus conselhos. Era o fogo de seu próprio coração que o movia, e Fëanor trabalhava sempre rápido e em solidão, não pedindo ajuda de ninguém e sem buscar conselhos. Somente com Nerdanel durante algum tempo ele se aconselhava, mas nenhuma outra pessoa em Aman. Quando Fëanor estava no auge do seu poder, ocorreu então uma ideia, ou foi mesmo um presságio da tristeza que viria a ocorrer depois. Ele refletia sobre como a Luz das Duas Árvores, a Glória do Reino Abençoado, poderia manter-se imperecível. Unindo então todo o seu conhecimento, poder e habilidade, demorou muito tempo, mas conseguiu fazer a Silmarils. No Silmarillion está dito que não se sabe de que material elas eram feitas, mas, aparentemente, do Cristal dos Diamantes e, no entanto, mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no Reino de Arda. Mas nós sabemos que elas eram feitas de uma substância chamada Silima, inventada por Fëanor. Daí que vem o nome Silmarils. Somente ele conhecia os ingredientes da Silima, mas disse que era a partir da luz combinada das duas árvores.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 que não se queimasse e murchasse. E Mandos previu que os destinos de Arda, da terra, do mar e do ar, estavam dentro delas. O coração de Fëanor apegou-se profundamente a essas gemas que ele próprio havia criado. De acordo com uma das lendas ou versões da história, Fëanor concebeu a ideia de capturar a luz das duas árvores a partir do cabelo de Galadriel, que brilhava em dourado e prateado. Fëanor se empenhou tanto em fazer a Silmarils que ele nunca mais conseguiria fazer algo parecido de novo, ou repetir o trabalho. Era considerada bela mesmo entre os Eldar, e seu cabelo era tido como maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral Indis, porém mais rico e mais radiante pois seu ouro continha alguma lembrança da prata estelar de sua mãe, e os Eldar diziam que a luz das duas árvores, Laurelin e Telperion, havia sido apanhada em seus cachos. Muitos pensavam que foi essa expressão que deu primeiro a Fëanor a ideia de aprisionar e misturar a luz das árvores, que mais tarde tomou forma em suas mãos, como as Silmarils. Pois Fëanor contemplava o cabelo de Galadriel com maravilha e deleite, Três vezes implorou por um cacho, mas Galadriel não lhe deu nem mesmo um fio de cabelo. Ele costumava usar as joias atadas à testa em festivais, e os Eldra ficavam maravilhados. Mas depois, Fëanor ficou enciumado e passou a deixá-las trancafiadas. Em Forminus, sua fortaleza no norte de Valinor, que ele construiu após ser banido de Tirion, elas ficavam numa câmara de ferro. O termo Silmarils significa algo como Radiância de Pura Luz. Em Quenya, a forma correta no plural é Silmarilli. Muitas pessoas se perguntam se a Pedra Arken, o coração da Montanha Solitária, poderia ser uma das Silmarils. Mais especificamente aquela que Maedhros arremessou no fogo da terra. Lá no TT número 102 nós discutimos amplamente esse tema, mostrando argumentos que afastam de vez essa hipótese. Não deixem de conferir lá esse vídeo. Passando então para outra invenção de Fëanor, em Contos Inacabados nós tomamos conhecimento das Lanternas Fëanorianas. Tuor então seguiu os Noldor, descendo os degraus e vadiando na água fria até chegarem às sombras do outro lado do Arco de Pedra. E então Gelmir tirou uma daquelas lanternas pelas quais eram renomados os Noldor, pois haviam sido feitas outrora em Valinor, nem o vento nem a água podiam apagá-las. E quando se removia sua capa, emitiam uma clara luz azul, vinda de uma chama aprisionada em cristal branco." Ficamos sabendo que essas são lanternas fianorianas pelo comentário de Christopher Tolkien, quando ele fala que não há nada notável para ser acrescentado à história no Silmarillion sobre a viagem de Beleg em perseguição a Túrin, seu encontro com Gwyndor em no Fuin, o resgate de Túrin e a morte de Beleg pelas mãos de Túrin. Sobre o fato de Gwyndor possuir uma das Lanternas Feanorianas de luz azul e o papel que essa lanterna desempenhou em uma versão da história. Alguns dos Noldor que foram capturados por Melkor e postos a trabalhar forçadamente em suas minas possuíam essas lanternas. Gwyndor, que foi um desses escravos, tinha uma lanterna feanoriana consigo quando fugiu. Embora não tenham entrada no Silmarillion publicado, as Lanternas Feanorianas fazem parte do Legendário. Numa das versões do Conto de Túrin, é a luz da Lanterna de Gwyndor que revela o rosto de Beleg quando ele é morto pelo Amigo. Mas a versão escolhida para entrar no Silmarillion foi a que um raio é que revela que Túrin havia matado o Amigo. Para finalizar com as obras de Fëanor, temos que citar os Palantíri, as pedras de visão. Os Palantíri foram criados por Fëanor nas Terras Imortais, ainda durante os anos das Árvores. Na verdade, foram feitos muitos Palantíri, mas o seu número total é desconhecido. Para saber tudo sobre os Palantíri, quantos foram para a Terra Média, onde eles estavam localizados e o que aconteceu com eles, não deixem de conferir lá o TT número 183. É sobre os Palantiri dos Reis de Outrora, disse Gandalf. O que são eles? O nome significa que enxerga de longe. A Pedra de Orthanc era um deles. Então ela não foi feita. Não foi feita. Pippin hesitou. Pelo inimigo? Não, disse Gandalf, nem por Saruman. Está além de sua arte, e além da arte de Sauron também. Os Palantiri vieram de Além do Ponente, de Eldamar. Os Noldor os fizeram. O próprio Fëanor talvez os tenha feito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 Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos que, muito mais do que criar a Silmarils, Fëanor foi um dos maiores eruditos élficos, a ponto de criar um sistema de escrita utilizado por muitas eras posteriores. Além disso, fez diversos tipos de pedras preciosas, belas e enormes. Pedras que podiam enxergar à distância. As lanternas fëanorianas e os palantiri. E no próximo domingo nós vamos ver sobre o roubo das Silmarils. E eu quero lembrar a todos vocês que no dia 11 de agosto será o incrível segundo encontro do Tolkien Talk lá em São Paulo. E eu vou estar lá junto com o César, o Ronald Kimsey, o Reinaldo José Lopes, o Samuel Couto da HarperCollins Brasil, fazendo uma mesa redonda sobre Tolkien. Além disso, vai ter um monte de sorteios de hora em hora, e também quem comparecer vai ganhar marcadores do TT e também pôsteres com artes tolkienianas. Vai ser demais! E claro, nós vamos conversar, comer, beber, se divertir, tirar fotos. Para saber como participar do encontro é só assistir o vídeo explicativo que nós gravamos e eu coloquei o link dele aqui embaixo na descrição. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk.